A morte, eu sou um verdadeiro funerário. Posso te achar duro como o trabalho de um garimpeiro empresário, mas eu te parto fácil como um paliteiro dentário. As consequências serão duras por dematérios com este fuzileiro lendário. Bom dia, ontem em foi morto. Até já imagino amanhã no primeiro noticiário. Que... E pôs coelho nessa luta fusta? Está claro que isso foi um tremendo erro de seleção? Isso não será uma luta justa? Vai ser nada tanto que vai parecer que está esta situação É que para mim nunca custa Acabar com muitos que vêm com boa inspiração. E se isso nunca assusta? Vou triplicar o um nível de terror dessa humilhação? Tu não és bom nem mau, tu és... Uh... Um passo para frente eu causo um terramoto O game estava parado e eu fico com um controle remoto Eu trouxe o sol pro esgoto mais perigoso do que ácido é, sulfúrico no teu rosto roto Só não me digo que vou te encher de porrada porque a fraqueza já ocupou teu corpo todo Bobo, tu dizes ser celestial, um ser divinal Tu para mim não passas de um ser anormal Porque só quando eu cortar a tua cabeça e meter ela por cima da minha Que tu estarás no último nível de elevação cerebral Eu sou um gigante colossal, as minhas rimas Minerais, ásperos ao tato, tripolho, uma faca no teu peito, quanto mais fundo eu for, mais rico eu fico. Isso é uma exploração de petróleo, alcólio... Existe uma diferença entre pressa, presa e presa. O facto de eu andar às pressas e presar pela tua saúde não significa que não sejas minha presa. E essa é a certeza de que não terás aqui com a estrutura corporal ilesa. E se escapares, tu vais encontrar 50 niggas na tua casa, mas não terá para te fazer uma festa surpresa. Esqueça todos os gás que eliminaste porque nunca enfrentaste adequamente deste assassino. Depois de eu te... A informática tem que evoluir mais para o som de me romper, romper tornar-se possível. Enquanto não existir um site Para baixar o meu nível Meu Deus, meu Deus Como é que me deixaste fazer algo assim tão horrível Escolar a super mão. Olha só para ele, está irreconhecível Como agora temos um serviço baza? Deixa ligar para uma ambulância, chegar aqui o mais rápido possível O Netel O Valdemar vai morrer aí Porque o serviço para o qual ligou Não está disponível Valdemar Sentirias o que é horrível ainda que tivesse Um anestésico espetáculo em cada veia mas de uma vítima que morreu nas barras, mesmo sem estar fechado na cadeia. Reis do rompimento, eu sou para lobos, maus não deverias ter entrado na cadeia. Partilhar o pau contigo foi nojento, isso termina comigo aqui. Sentado na plateia. Oh, sim. que são da panforia, que te faz sentir um Deus, é o que? Conseguiste fazer uma rima emparelhada, uma rima encadeada que te faz sentir um Deus é o que? Conseguiste fazer uma rima alternada e uma rima interpolada que te faz sentir, olha que se lixa essa batalha, que se lixa os pretos que se lixa a casa, que se lixa o carro, que se lixa o dinheiro e que Deus, não o Deus que tu pensas que és mas o Deus que criou seus e a terra, tudo o que vês e não vês. O Deus da prosperidade e o Deus da abundância. Que Deus te salve e te livre desta tua ignorância, desta tua arrogância, deste teu ego, que te faz pensar que és um Deus, enquanto que tu não faças um desprezível um mortal. Braça, o Deus lírico, que raio de brincadeira é esse? Braça, o lírico, toda honra e toda glória ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Let's go. Uh...